Grande. Será que tá aberto? Oh. Tá aberto? Tá aberto. Tá aberto. Fala guerreiros! Thaís aqui para vocês. Pessoal, hoje eu e Thiago veio explorar e investigar de dia, né? Essa lenda, né, Thiago? É, cara, que casa ainda é isso? Pessoal, foi passada essa casa aqui pra gente. É um lugar bem distante. Já faz muito tempo que a gente tá enrolando pra vir aqui porque é muito longe. Mas hoje a gente conseguiu vir. Essa lenda aqui, falaram pra gente que morava um japonês com a sua família, né Tiago? Isso. E as coisas, a, as plantações dele, é, o sítio não tava indo muito bem. Ele acabou entrando em depressão e acabou tirando a sua própria vida aqui na casa. E quem encontrou ele aqui foi o próprio filho. Então diz que ele assombra o local Porque ele era bem apegado Isso daqui veio de herança, veio dos pais E ele acabou tirando a sua própria vida Aqui dentro do, dessa casa E aí, Thiago, o que, que você acha? Thaís, vou falar pra você Cara, da onde a gente Tava vindo ali Deu pra ver que a casa aqui tá bem sinistra E ó, pelo que eu tava vendo ali cara, Não sei se na câmera tava pegando de longe Mas ó, parece que já tá caído, velho. tá véio. caindo, Tem que tomar cuidado aqui, Thiago Tem uma porta aqui, ó mas tem essa daqui que já está aberta, ó. Ah, é verdade. Vamos dar uma olhada tudo nessa casa? Vamos. Qualquer coisa, depois a gente volta de madrugada, tá? Se você quiser. Pessoal, antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa muito, muito like. Depois desse vídeo, corre lá no nosso canal Tiago Furacão, que é o nosso canal principal que a gente vem de madrugada fazer investigão. Então, bora para mais essa exploração. Tiago. Tiago, olhando aqui, ó. Olha aqui. Pessoal, olha isso aqui, cara. Pelo jeito, isso aqui faz muito tempo que tá. Faz muito tempo. Isso é tudo teia de aranha, pessoal. Não sei se na câmera pega muito bem, mas por causa da.. Gente, da eu claridade... tô em choque só de ver essa casa aqui por fora. De tão grande que parece que ela é, Thiago. E bonita, né, cara? Bonita, cara. Quantos anos será que tá abandonado desse jeito? Então. Ó, pessoal, aqui tá cheio de teia de aranha também. Tem uns buraquinhos aqui. Tá com a sua lanterna aí? Tô com a minha lanterna aqui. Parece que tem um negócio aqui, Thaís. Tá? Parece que é um copinho. Ó, ah, tem rolho, ó. Uma porca, rolha na porca. Porca. Vamos entrar? Já tá aberto. Licença. Licença. Ó, oh, tá caindo o fogo. Ó. Oh. Tá mesmo? Deixa eu dar uma olhada né? Deixa eu ver o que que é. Que Esse é? aqui eu acho que devia ser uma dispensa. É uma dispensa. Uma porta estranha, Sim. Aqui tem alguns galões, pessoal. Cara, tem um armário ali, tá tem. isso? Tem. Calma. Olha lá. Aqui, que que era aqui? aqui devia ser tipo... Ah, aqui é lavanderia, ó. Lavanderia? Então é tipo uma área. Depois a gente vai sair por aqui, ó. Tá? Tá. Olha pessoal, a gente vai sair por ali. Eu acho que aqui tinha uma pia. É, poderia ser tipo uma cozinha Mas fora da casa. É, porque lá dentro parece que tem um armário. É, poderia ser uma cozinha fora da casa. Olha o forro aqui. Tem um banheiro aqui. Deixa eu ver. Pode ir. Nossa, eu já vi um carro de abelha enorme. Não sei se está ativo. Ó, tem um saponete aqui, mano. Que casa sinistra! Caixa de abelha. Caixinha. Parece que esse cobre aqui foi construído depois, Tiago, porque ele tá meio que mal acabado, parece. Será? Ótimo um negocinho aqui. Essa porta caiu daqui, ó. Era daí, né? De carro, mas não é Eu acho que aqui Começa é a casa Eu acho que aqui era uma edícula só É, pode ser aqui tipo uma edícula Talvez é uma cozinha fora da casa Pode é. ser Tiago, do céu Licença Nossa, eu vou pedir licença Tem que tomar essa casa porque ela tá me dando arrepio Licença Olha esses pisos, gente Olha isso, olha Escuta, detalhe. escuta eu estou lá no cima do fogo. Pode ser bicho. É, olha esses detalhes, gente. Que lindos, né Tiago? Tira a luta, não é, tá isso? Olha. E esse é armário. Olha, é um lindo de passarinho ali. Ó. Oh. Ali em cima. Só que não tem nada dentro. Tem vídeo Abre aqui, essa daqui. Essa? É. Não. Meu Deus do céu. Nessas gavetas aqui não tem nada, não tem isso. Deixa eu tentar abrir. Cuidado porque. Ó, tem uma pata aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Nada. Nada. E lá né? ainda não tem uma pata. Não. Thiago, dá uma empalhada nesse piso. É uma flor. Gente, mostra isso aqui que tá mais limpo, ó. Uma flor. É. Aqui tá, já é lá, que ah, Aqui tá a gelatina, você vê por fora. Ah, que devia ser uma sala, tá? Então. Uhum. E olha esse piso aqui também, ó. Outra flor, tá vendo que é quatro? É. Tudo bem detalhado, né? Bem bonito. Tá lá grandinho, olha também essa janela, Thiago. Imagina ela aberta, tanto de vento que ela O entrar. japonês era chique, hein? Ó, tentou ficar tirado. Amor, tira a sua você lanterna, se... apaga ela. Deixa eu usar só a minha aqui por causa da... Tá. Da claridade. Thiago, eu Você andando aqui. Você sentiu andando? Uhum. Oi? Desculpa. Hum? Aqui já é outro piso, ó. E aqui já é outro, ó. Verdade. Nossa, oh, so olha ali. Tá uma sala. Ui, safaca. Ui, tá meio bonito hein, aqui é muito esse sapato, pés. Tem que fazer uns negócios. Olha esse piso, Thiago. Que lindo. Dá hum. pra ver aí? Dá. Yeah. Olha que bonito, pessoal. Ele parece chapéu de... de... Estranho, cara. Né? que fiz. eu fiz? que eu fiz essas coisas? E aqui... Eu aqui um Deixa eu ver Deixa é sabão em pó, cara. Sabão em pó? Eu não Olha o seu rapido. Olha onde eu... Olha o sapão aqui. Aqui é era um quarto. Vai subir aqui, hein? Aqui era é um quarto, ó. Não muito grande. Né? É. Tá vindo a porta. É Cadeado. Aqui é taco. ó. Que está quinta tá aí, vendo? Aham, uhum, eu vi. Casona do japonês, hein, isso. Isso aqui, ó. Acho que isso aqui era de plantar. Ele se pegava bem na... Né? era pegado na casa, né? Você tá andando de cavalo? Ah, acho que era plantadeira, sei lá. Que... Nossa, aqui tinha que tentar... Será que tentaram cavucar por causa de alguma coisa, isso? não sei, já. Será que ele escondeu alguma coisa aqui? Não sei, cara. Ah, uma coisa que eu não, não sei se ficou bem explicado no começo do vídeo é. Que o, os pais dele eram muito bem de vida Quando deixou isso daqui pra ele Ele, ele praticamente ele faliu Ele acabou e é. daí... Como ele ficou herdeiro, ele não começou a dar mais lucro. Mas o pai dele era muito bem de vida, né, Tiago? Só que ele era pegado aqui na TV. É, e ele era pegado ao local, mas ele não conseguiu sobreviver com isso daqui. Começou dívida, dívidas, produção não foi pra frente. Por isso que ele acabou tirando a sua vida. Mas era uma família, ele vem de uma família muito bem de vida, É, não foi ele que construiu isso aqui, pessoal. Foi o pai, o pai dele. Aí ele, ele herdou isso aqui de herança. É, foi que os pais dele morreu e morto. ele ficou tomando conta. Só que ele não ele soube administrar. Ele era filho único. Isso. Agora diz que eu não sei se ele tinha um filho ou se ele tinha dois, porque disse que o filho encontrou ele morto aqui. É. Aí ele acabou é, não conseguindo administrar e A parte. e faliu. Mateus desenhando na parede. era cheio. Oh. boca. Boca. Pode ser que tinha filha pequena, né? Três quartos a casa. Três quartos. Ó, oh, Thaís, tinha alguma coisa redonda aqui, tinha. ó. É. Riscou, né? Três quartos. Será que esse quarto é principal? Não sei. Oi. Sai. Nossa, Thaís. Olha aqui. O quê? Saiu, morcego. Saiu fora. Cara, você tem uma... coisa. Tiago, você achou alguma tem coisa? Será que tem alguma coisa? Não tem nada nessa casa, além do armário, e isso daí. Segura aqui, deixa eu tentar pegar. Será aqui que dentro. isso daqui pode ser da época do pai dele? Não sei, cara. Não sei por que veio isso na minha cabeça. Tá amarrado, ó. Tá amarrado lá em cima. Olha aqui, filma que eu santo, Nossa. Nossa, será que isso daí é bem antigo? Thiago? da época do pai dele ainda? Então, não sei, cara. Vamos sair lá clara da bandeirinha? Vamos. Vamos olhada de volta da casa. Olha o tudo aqui dentro? olhando. Gente, essa casa é muito grande. Parece um labirinto, né, Tiago? Parece. E essa faca aqui, ó, é diferente. Todo. Então, essa faca de açougueiro aqui. E ela tá toda quebrada, cara. Ah. Como, como será que ele se matou? Não sei, tia. Não foi falar. Não é o que Que ó, e ali já tem um rio, né, Tiago? ela é, passa um rio, pessoal. Não tem nada Aqui é a janela da, da cozinha. Tem um cômodo aqui também, ó, por ter telhas, ó. Pessoal, tá ventando bastante. Desculpa aí, tá? Ó, tem até uma, um. Escadinho, ó. Né? Ah, pode ser mesmo. Então, eu acho que talvez teria uma uma, uma tulha, alguma coisa assim, né? Ou avião, ó. Né? É urubu, não é? Urubu? É, é urubu, cara. Ó. na volta aqui. O que, que é isso? Não. lata. os de Thiago. Tem que colocar tudo. Pouco mesmo ventando bastante ali, Thaís. Tá, ah? tá ventando bastante. Tá, né? Vamos é. só, vai ali, Thiago. Daí você coloca uma musiquinha assim ó, pra filmar ela em volta. Tá, tá bom? Pessoal, então é isso. A gente veio conhecer essa lenda que já faz muito tempo que a gente queria ver, mas nunca tava dando certo. Eu tô até descabelada de tanto vento. Pessoal, se vocês gostou dessa casa, dessa lenda e quer que a gente volte de madrugada, comenta muito aqui embaixo e fica ligado lá no canal Thiago Furacão, que é onde a gente vai fazer as investigações de madrugada. Deixa muito comentário, tá bom? É nóis, falou e fui!